Oi, meu nome é Everson Paranaguá, seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de glitter. Na verdade, eu vim trazer uma marca muito bacana que eu conheci aí no Brasil, de glitter super baratinho. E aí eu vim compartilhar um pouquinho do que eu vi com vocês, do que eu conheço, do que eu comprei, que eu gosto. Ok? Então vamos lá! Um tempo atrás, lá em Curitiba, eu conheci a marca de produtos da Playboy. Antigamente, os glitters deles eram assim, ó, nessa embalagem. E aí, quando eu fui na minha viagem para Campos do Jordão, acho que eles fizeram uma reformulação de embalagem e as embalagens ficaram assim. No total eu tenho 8 glitters. Quando eu os comprei, esses daqui custavam R$ 2,50. Mas aí, com a reformulação, eles passaram a custar 8 reais. A embalagem dos dois são assim, tá vendo? A antes e a depois. Os dois contém duas gramas de produto. E é muito produto assim, duas gramas que você acha que vai ser pouco, mas não. Ó, eles não têm um dosador Os novos, eles têm um dosador Então foi por isso que eu acho que encareceu mais o produto E, né, ficou mais de uma forma mais profissional Na verdade eles não são glitters, eles são pigmentos bem fininhos Então eu vou tentar mostrar pra vocês o que eu tenho E o que eu acho muito bonito E o pra os que valem realmente a pena, tá bom? Esse foi o meu primeiro Eu não vou ter a referência porque eles colocam o preço embaixo, então às vezes apaga ou sai, então esse aqui é a sombra 02, ó ele é nesse tom assim, mais acobreado algum tipo de produto você tem que ter algum tipo de colinha, algum tipo de produto para que fixe os pigmentos porque, ó, batendo a mão, ele já sai, ó ele sai bastante do brilho. Atualmente eu utilizo a Graftobian. É uma marca que eu já gravei vídeos sobre essa cola. Uma marca de produtos para coisas artísticas. Boa, só que ela é cara. Então você pode usar Glitter Glue da NYX. Que também é bem bacana. Aí o próximo, que eu acho muito lindo. Esse eu estou sem a referência dele. Mas ele é um azul. A linha nova e a linha velha, os pigmentos podem ser um pouquinho parecidos. Mas eles não são iguais, tá? Ele é um azul, ó. O Reflect Pearl Blue da MAC Esse daqui você tem que ter uma base escura pra ele aparecer, ó Tá vendo, ó? O que eu menos gosto dessa coleção é a Sombra 05 Que ele é um rosa assim Talvez seja da forma que eu esteja aplicando é, Porque pode ser que eu esteja aplicando errado Que ele não pigmenta tanto quanto é pra pigmentar tem que construir muito mais camadas para ele chegar ao ponto de ser pigmentado. E por fim, a sombra 03. Ele é um dourado, assim. Ele é muito parecido com as sombras de asa de borboleta da Bittarra. Eu os comprei por conta do custo benefício. Imagina você ter uma coleção de glitters cada um por dois. Eles são bonitos, eles dão um efeito para você que é maquiador, iniciante. Eu acho que é de muito valia. Porque brilho é uma coisa que tá muito em alta agora nas maquiagens. Pode tentar fazer vários looks com esses. Agora eu vou mostrar a coleção nova. Eu também tenho quatro glitters. Tá? Então eu vou mostrar o dourado. A cor 03 também, que é a cor 3. São mais triturados. Agora eles são muito mais finos e não são muito soltos. Esse aqui é o verde, é a cor 6. Se você não segue meu Instagram, passa lá para seguir. Eu sempre posto maquiagens e eu já usei várias maquiagens com esses glitters. Então você pode já conferir lá. Rosa, esse daqui é tão fadinha, tão menininha de aniversário, sabe? Pequenininho, bem sutil. Às vezes glitter você não vê ele no dia assim, na luz normal. Então você tem que experimentá-los no olho para você ver a diferença. Nem na câmera às vezes capta. Cristal sombrão em pó, a 04. Essa aqui, quem gosta de sereísmo, a vai amar. Ele é um verde misturado com azul, tipo sereia mesmo. Esse aqui pro carnaval agora. É bem bacana, ó, esse aqui. Então, onde que eu comprei esses glitters? Em registro, eu comprei numa loja que fica perto do Banco do Brasil, que é um 1,99 dessas lojas de produtos mais baratinhos. Uh, eu paguei 8 ou 11 em algum desses. Uh, e em Curitiba, nessas lojas que vendem também 1,99 esses produtos da China, uh, eu encontrei lá, e lá eu paguei mais barato, que eu paguei dois na época. Então dá uma olhada quando você for nessas lojas assim, porque você pode encontrar esses achadinhos. E assim, como não é caro, é bacana ter. Me deixem saber se vocês têm outras cores, é, se vocês gostam, e onde vocês compraram, porque aí ajuda a outra pessoa aqui embaixo a comprar também. Vocês perceberam que eu tô de, de boné? Sim, porque tá um horroroso meu cabelo. <risos> então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem bem, um beijão. But try it. Uh, you got a fetish